Faz a paradinha, deixa eu ver, Alt 7. A vida é sofrida, mas não vou chorar. Viver de que? Quê? É assim que limpa? Quanto tem, quanto vem, Olha. Olha. Olha! Olha! Ó, vai dar para os caras ver que fui eu ali, né, mano? Caramba, quando os caras tiver